Para quem não tá ligado, recentemente eu me mudei para cá, o deserto. Esse deserto aqui é enorme e muito doido, porém ele é do Apu. Aí a gente formou uma aliança no qual agora esse deserto é de nós dois e eu vou ajudar ele fazendo projetos. Mas antes de tudo, a gente precisa de um local para morar. E eu decidi fazer um castelinho de areia. Um dos bons para ser um presente meu, para meu amigo Apu e a gente ter um local para guardar nossos itens pânico. Então se quer saber como foi isso e qual foi a ação do menino do Apu, se inscreve e vê o vídeo até o final que tá muito bom. Mano! O Apu falou que queria falar comigo. E eu tô vendo alguém saltitando ali sem parar com o tridente. Olha ele ali me procurando. Bom, já que ele quer falar comigo, eu também preciso falar com ele. Além de anunciar que eu vou fazer um castelinho de areia aqui no deserto, eu tenho que mostrar a nova bandeira da nossa aliança. Então é bom que ele venha aqui. O único problema é que ele não me achou, né? Também eu vou chamar a atenção dele. Eu também, ó. Oh! Acho que ele tá me vendo, né? Se ele não estiver vendo. vai. Ah, olha ele, ó. E aí, cidadão? Bom? Boa tarde! Você conseguiu mexer achar facinho? Sim, por quê? Eu tava, tava, tava explodindo minha localização, literalmente. Ah, tá. Né? Entendi, entendi, entendi. LG, aqui, ó. Sua Zelytra, inclusive dá uma olhada, ela tá um pouco diferente. Como tu conseguiu remendo? Mano, você me deve 50 diamantes, LG. 50? É, eu paguei 50 diamantes pro house, por House esse remendo aí, velho. Ah, pô, é o seguinte. 25 diamantes igual parceria e de nós dois. Como ela sempre foi minha, ela fica mais comigo. Mas se precisar, tranquilaço, o que você acha? Tá, tá, justo, justo, aceito, aceito. Tá, é, toma sua bota de ferro aí. E a outra não, bota se você quer de volta? Não quero, não quero. Eu vou ficar com a sua, mano. A sua tem peso pena 4. Eu já encantei ela com a velocidade das almas. Tá boa? Ah, tranquilo. Ó, a Boa, tem que te falar uma, duas coisas na real. A primeira é, já que a vila é sua, acho que é legal perguntar, né? Você se importa se eu fizer um mini, mini, mini. Oh castelinho de areia mini castelinho de areia hoje do, do tamanho daquela cobra ali. Pera, não, como assim, velho? Como assim? Abus, eu trabalho com sim ou não, não trabalho com explicações. Tá, não, é, não, eu permito, pode fazer de boa, velho. O único problema, LG, não sei se você reparou, mas agora existe uma muralha aqui. Na verdade, é uma marcação de muralha. Você conseguiu perceber isso? Ah, tô, tô vendo que tem uma marcação aqui maneira, né? Então, ó, o que, que acontece? Dentro da muralha vai ficar toda a civilização do deserto. Pra fora dessa marcação vai ser o restante do deserto, entendeu? Então, tipo assim, o ideal talvez seria você fazer o seu castelo aqui dentro. Dentro da marcação, no caso? É dentro da marcação, Cara, eu seria melhor. então eu tava pensando em fazer ele bem aqui. Olha, bem aqui, tá bem aí. Nossa, o problema é que aí ficaria bem colado com a muralha, né? Então, muralha mas daí você consegue expandir um tiquinho a muralha para cabelo? Apo, a calma aí, v vamos conversar de uma outra coisa. Antes que eu vou te convencer com certeza, lembra que você falou para mim arrumar uma um banner ou um brasão para nossa aliança sim lembro a ah, pô tá, tá um calorzinho nesse deserto não tá, tá. Sabe o que seria melhor para esse calorzinho o sorvete <risos> Não, não, não, não, não, não. Você não, não gostou? Não, não, não. Não gostou não, LG, sorvete no des. Ah, mano. Mano, é, é, eu... Eu... Quando eu. Quando eu criei, eu pensei assim, mano, o Apu é meu igual Anos. Eu acho que isso vai representar a nossa amizade. Não existe um mundo que um cara que eu gosto tanto não goste disso. Agora me tira uma dúvida. Você não gostou? Mostra o banner de verdade, LG. Para de brincadeira. Para Ué, de palhaçada. É, é, é esse, é o do sorvete. Tá ah, falando sério? que... Por que não? LG. Apu, é, pensa é, comigo. Ah, você quer uma caveira, uma espada, sei lá o que. Se você é bom, mano, seria é sorvete ou uma caveira, você vai derrotar os inimigos. <risos> Tá bom, tá bom. Mas o que que tá, LG? Eu queria um banner que combinasse com a Vila do Deserto pra gente poder botar tá, nas casas, é, entendeu? Eu faço outro eu faço outro eu faço outro Mas então é, você é, vai expandir a muralha, então, tá bom? É, tem, ó Eu quero tá, poder fazer tá. uma cancela aqui. Tá, tá, tá, é, eu, eu, eu expando a muralha. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Mais um dia pânico de Meisla J agora na Vila do Deserto. Um projeto maneiro baseado na Irmandade 1, mano. Quem tava lá na Irmandade 1? Quando era só eu, Deletinho e Menino Puma. Oh, tem tempo ó, <risos> oh, logo de passagem, queria avisar que eu mudei de ideia. Meu castelo não vai ser mais lá. Eu quero fazer ele ali agora. <risos> eu sei medo do nada para mudar. É, mas aqui o Apu me contou os futuros planos dele, que é a parte que daí não parei de contar porque é segredo. E faz sentido fazer ali em vez de ele ter que expandir a muralha para lá. Então eu gostei da ideia. Aliás, o Apu tá com um papo todo estranho que é para ficar regando essa árvore que ela vai crescer e tudo mais. Então ó, toma uma aguinha aí, tá bom árvore? Fica bem. Mano, que papo doido, né? Mas tá bom. Como eu comentei com vocês no último episódio, e nesse, para que você que não tá vendo aqui na descrição tem a playlist completa de irmandade para ver todos os vídeos que saiu até agora. Tá bom. Eu separei. Seis caixas chucas vazias para a gente poder simplesmente trazer tudo que a gente acha de importante e as nossas coisas e também o nosso gato. Mecletrefe, eu queria começar trazendo o Mecletrefe hoje. O único problema é que eu não lembro exatamente onde que é a entrada ou a saída aqui do deserto, provavelmente seja nessa água aqui. Não, essa caverna aqui não vai ser, né? E agora, onde será que é a entrada disso aqui? Será que é aqui? Poxa, também não ah, Pois é, né? Estamos presos aqui para sempre é fim, fim da série, tá? Ah, eu achei Mais óbvio do que eu imaginava <risos> Tá, vamos lá O meu plano é trazer o Maker Treff Essa é a minha prioridade total agora desde o início A parte boa é que agora Além da Elytra maneira rápida Eu tenho a bota com velocidade das Almas 3 Então vamos ver se dessa vez Não vou demorar 10 anos para passar esse túnel, né? Agora sim Esse túnel tô tá funcionando de verdade, mano Aquela botinha de passos da, da, das almas lá Um, tava horrível Agora aqui, ó Tô nadando rápido não, já pega a velocidade do golfinho aqui. Ó, nossa, olha isso. Agora sim, outro nível. Estamos muito rápido. Não chega nem dá tempo de perder a respiração aqui. Ó, se vocês olharem, mas quer saber, galera? Ah, não, mano. Pois é, que situação. Quem diria, né? E aí, para quem não botou fé, eu sobrevivi, ó, eu sobrevivi. Bom, eu digo que é forma. É, eu vou arrumar isso aqui, mas antes vamos, vamos, vamos pegar. o é Mano, sei lá vocês, mas Sempre que eu saio de casa assim, eu fico com uma sensação que alguma coisa mudou. Bom, dessa vez nada mudou. Apenas que o Maker Traf tá aqui. Você vai comigo, o Maker Traf, E que a gente vai parar para pegar alguns itenzinhos. Na real, eu não vou levar tudo que eu tenho. Até porque eu quero trabalhar muito aqui na Vila Irmandade ainda. Ou Vila Varzas. Não sei como chamar aqui. Mas eu vou levar coisas que são úteis e que dão trabalho de conseguir. Como madeira. Vou levar vários blocos de ferro também, porque lá não vai ter forma de ferro. Um pouquinho de bloco de calcita. Nunca se sabe quando eu vou querer usar para alguma coisa. Um pouquinho de bloco de ametista também. Porque eu gosto muito, porque é roxo. Um pack de cana de açúcar. Essas estantes é legal levar. um uh, aqui, bloco de ferro. Boa. E bloquinho de ferro. Primeiro açúcar está pronta. Membrana de feito um a gente não precisa, já que agora a gente tem remendo, né? É, na real, eu acho que a única coisa que eu tenho que levar é o que tá nessa chuca aqui. O resto a gente tá bem tranquilo. Na real, meca trafe Fica aqui porque tem mais uma coisinha que eu queria dar uma olhada antes de ir para lá. Uma coisa que eu queria dar uma boa olhada é aqui no nether. Mano, tá nessa panorama. Mó baiada legal aqui. Eu tô pensando aqui, o que vocês acham que eu devia fazer sobre isso daqui? Querendo ou não, aqui eu já vou tirar minhas coisas, já que o Fenton me pagou, mas eu tava pensando no seguinte, já que o Nether desvalorizou, no caso o Fenton desvalorizou a minha loja de encantamentos, mano, eu tô pensando em abrir uma loja de uso de bigorna, no qual eu cobro meio caro para galera usar bigorna. Bem caro. E no dente vai ser baratinho, vai ser minha vingança pela explosão que ele fez. Aí depois eu levanto a minha loja que bem bonitinha de uma loja de bigorna. Acho que vai ser legal, acho que vale a pena comenta o que vocês acham do abrir uma loja bigorna aqui vou, vou aguardar o comentário de vocês e depois que vocês comentarem eu me tecido. e eu aproveito e reforma a fachada dessa loja porque já que aqui tem uma praça aqui tem que ser atrás tem que ser bonito também né tem que ser bonito todos os lados para combinar não é não senhor Andrea boa tarde tá bom ó já vi as coisas do que eu queria ver agora a gente já pode tentar ir para lá com o MakeTref a minha dúvida é como a gente vai fazer isso vou precisar de ajuda de alguém quer saber MakeTref fica aqui por enquanto eu acho que eu vou dar uma conversada com o House eu acho que é uma ideia boa normalmente o House ou tá naquele baú ou naquele cast... Ele é a única pessoa que tá online agora, então eu tenho que falar com ele. Eu acho que é uma boa hora para eu interrogar ele, porque eu fiz minha vingança. Mas vocês estão comentando que não foi ele, então. <coughs> Eita, Oi, que isso a mariposa. Vim em paz, vim em paz, vim em paz. É, depois de me tirar toda a minha armadura, deixar eu peladinho. Aí tá House. bom, né? Vai? Você primeiro, é primeiro, paz, a né? armadura está no meu direito. Que eu descobri que é uma armadura ilegal, né? Você mesmo assumiu, né? É. Isso é verdade, isso Pô, é verdade, você, você passou a perna em Minas, era aliadão, né? Mas beleza Agora, a, a, a, a dúvida que ficou sobre mim é o seguinte Estão comentando que não foi você que me matou Que, que tentou me matar, quer dizer Ah, não, Acho que não, cara Véi, eu sei com quem que eu, que, eu, que, eu, que eu mexo e até onde eu vou, entendeu? Eu sabia que encantar as Armaduras, você não ia ficar tão bravo Eu poderia até pagar depois, né? Agora, matar? Tentar matar? Tá doido, véi Mano, Raso, você tem certeza que não foi tu? Eu já ah, não mano, gostaria isso, porque eu vem, sei que vem cá, então. alguém tá armando para você. Vamos lá então, porque eu assim é que o que seguinte, grande, <risos> a pessoa que fez isso não tirou as provas e se ela fez eu criar uma inimizade com você e consequentemente você comigo, ela tá botando nós dois um contra o outro. Significa que essa pessoa que é problema dos grandes, correto? Correto. E também tem o fato de que a gente tá, pelo menos eu, tô cheio de inimigos aqui nessa porcaria de servidor, velho. Todo <risos> dia alguém tá aprontando para mim, me matando, me trapando, roubando minhas coisas. eu já tô de saco cheio já. Acho que não é irmandade, não era pra ser amizade não? É, os caras não tem limite, cara. Só quero ver quem foi, mano. Nossa, cara, só quero ver quem foi que fez isso para mim. Maior, deixa eu te falar aqui, ó. A armadilha é. que fizeram para mim e colocaram seu nome está bem ali, olha. Tinha umas placas falando pra eu seguir Tudo mais, bonitinho E aqui tinha um bolo Tá escrito assim Em relação à nossa amizade de doce presentão Espero que você goste, coração Tudo bem roxo, pra me agradar Do seu grande amigo, House. E um bolo Quando eu comi esse bolo, esse chão aqui se quebrou, House. Tava cheio de espinho que me deixou com um coração Caraca, velho Não, eu fiz isso aqui não, velho Apesar de eu ter alguns bolos lá guardados Inclusive, eu lembro que quando eu ainda mexia com os villager, eu Dei alguns bolos pro Foca Mas... Será que foi ele, cara? Ah, ó, se sua suspeita é ele, Raul, aí é coisa tua. Mas, ó, eu tô concluindo aqui, então não foi você que fez isso, correto? Não, não fui eu, cara, de forma alguma. Então, Raul, tá eu, então eu, eu, eu quero pedir desculpa por ter te atacado sem querer, tá bom? Porque, tá sem bom, querer não, eu é. quis, né? Mas, entendeu? Erradamente, você tá falando, você, tá, você tá palavra, né? Não, mas, ó, tá tranquilo, porque também eu fiz uma coisa errada, eu também quero pedir desculpa, porque não era pra me ter encantado as, as coisas sem sua permissão. Fui errado também isso aí, então desculpa também. Tá. Tá Harse, Harse, em, em, em, em prol dessa amizade aqui, queria te oferecer uhum. a oportunidade incrível de me vender Fala. 4 mil areias. <risos> você tem areia? Ou você quer ir lá comigo pegar? Eu tenho, cara. Eu tava pegando areia aqui. Na moral? Oh? Te... Chega aí, ó. Ô, uhum. oh, eu quer falei fazer? zoando! É verdade, cara. Tem areia e tem terra. Chega aí, cola aí. Mano, vai, vai Mano, eu gostei Eu falei só pra rir, ó Porque eu vou precisar, né <risos> Mas eu não, eu não achei que ia ter Ô, ô, ô, Raiz, eu quero areia, numa farm de pillager. Ah, esse aí é do isso é do aí, cara. As areia que eu peguei, tá aqui na frente. Vamos ver se nós dá a volta sem pisar na área. É, ah, então Ixi, é dele a é farm de pillager. Bo, bom saber, Sim. né? Ah lá, tá vendo os balzinhos? Já tá, já estamos vendo já. Deixa eu, vamos fazer as contas e contas você tem. Você tem duas só de tipo, bar... Meu Deus! Meu Deus, você tem muita. Raiz, me vende, pelo amor. Raiz, me vende, me vende. Pode levar, velho. Não tem, não tem como vender isso aí. Sei lá. Como não? É no mínimo uma Meia hora pegando essa areia aqui? Não, ó, faz o seguinte, você pode levar ela quando eu precisar assim de pegar mais areia. Eu te chamo para você me ajudar a pegar pronto. Ah, louco, não, oh, oh, não aí. No, então no mínimo que eu posso fazer é o seguinte, mano. Uhum. Sua armadura agora está legalizada. Vamos pegar. Ah, Vai. que bom. Aí sim, cara. Eu estraguei meu chest. <risos> Bom, mas Deus. aí ó, quando você quiser pegar areia, você me chama então, fechou? Tá bom, é, fica, você fica assim, quando precisar, aí você dá uma mão. Tá, então a ah, me ajuda a encher aqui a sugar box, tá bom? Tem que encher quatro sugar boxes. Tá, eu vou fazer o seguinte ó. Eita! Ué, não era Esse mais fácil? É isso que eu ia fazer, mas você <risos> já quebrou tudo. Ó, oh, me me uma mandou, sabe, sabe o que significa mês lajota? Mês La Jota? Ah, sei! É o mês que você vai postar dois vídeos todo dia, não é? Harz, já tá rolando, mano. Olha essa animação, Harz. Esse vídeo faz parte do mês da Jota. Dois vídeos todos os dias nesses horários aqui. Então se inscreve e ativa o sininho, hein? Ó, oh, oh, eu preciso de uma ajuda final sua. Essa aqui vai salvar a minha vida. Digamos que eu vou usar essa areia para construir alguma coisa, né? Eu vou fazer um castelinho de areia, só que ele é muito longe daqui. E eu queria levar o meio pra lá e pra isso sozinho não dá. Como assim? Não entendi. É, você tem um barco aí, né? Coloca ele aqui no chão. Ah, calma, deixa eu pegar ele aqui. Agora, Make -A você tem que vir pra cá. Pronto. É. Agora é o seguinte, House. O gato tá em pé e no barco. Assim que você quebrar o barco, ele vai cair no chão e se eu estiver longe, ele vai teleportar para mim. O que vai acontecer é o seguinte: eu vou lá para aquele local super longe e quando eu falar, House, quebra o bagulho e é quebra o barco, tá bom? Ah, tá, beleza. Pra ele não vai passar de secreta que não é minha, né? Agora a gente pula aqui. E agora a gente vai pro túnel da água. Aí, ó, eu arrumei. Vocês viram, né? E corre! Agora aqui é só a gente chegar até o fim do túnel e lá perto do Apu na vila. E quando a gente chegar lá, a gente vai dar o sinal pro House aqui no chat do jogo. Ou na calma mesmo, deu desmuto. Mas eu tô muito feliz que eu e o House finalmente consigo fazer as pazes. Graças a vocês comentarem no vídeo que não foi o House que tinha trollado e tinha sido outra pessoa. Se não fossem vocês, eu nunca ia saber. Então, obrigado por comentar aí, mano. Tô muito feliz agora que deu tudo certo, né? Só tem que descobrir quem fez isso isso agora para nós se vingar junto, eu e o Hearth, né? <risos> Bom, de qualquer forma, estamos aqui já do final do túnel. Boa, já chegamos aqui. Agora é só subir aqui. Deixa eu disputar aqui, gente. O Hearth! Eu já tava quase dormindo aqui já, hein? Nem demorou nada, vai. Pode quebrar ah, barco. Tá, deixa eu quebrar aqui, cara. Vai Cuidado para bater no Mickey Treff. Foi, foi, foi, foi. Ele apareceu aí. Tá do meu lado aqui, já sentado no chão. Hards, muito uh, obrigado. Cara. Agora eu vou trabalhar aqui no meu projetinho. Tá bom, mano? É nóis, estamos juntasso, cara. Falou, valeu, LG. Uh. Bom, Mega Traf, estamos aqui. Agora a gente já tem tudo basicamente para fazer a nossa construção. Na real, só falta um único item, pessoal. Assim, um único item. Eu tô torcendo para que tenha nessa vila, que é o seguinte. A gente trouxe todos os arenitos, mas a bancada de trabalho agora a gente tem. Depois que vamos para vila e também outra coisa que tá faltando, ou vai faltar, é um cortador de pedra para transformar tudo em arenito e converter para todos os tipos de pedra da forma mais rápida, prática e econômica possível no Minecraft. Dá licença, boa tarde, mano. Não aqui tem que ter um cortadorzinho só, gente. Pelo amor, gente não precisa ficar louco. Tô o sino aqui para dar sorte. Aqui tem um rebolo, não rebolo, não. Olha quanto gato tem aqui. O meio você brincar. Opa, esse vila já que tem profissão, se tem profissão, alguma coisa. Ele faz, senhor villager, boa tarde Onde e como que você trabalha Faz uns mapas maneiro. é gente Acho que a vida não foi tão boa comigo A não ser que tem aqui nas coisas do... Tem, meu Deus do céu, puta, Talvez você sinta falta, mas não Sei quem pegou, depois eu devolvo <risos> Bom, para nossa ser uma putinha, o um coordenador de pedra. Então agora a gente pode finalmente começar essa construção. Colocar toda a sugarbox de areia aqui. Megatref, fica aqui enquanto eu vou rapidinho pegar umas lâmpadas. lanterna do mar que eu tenho em casa também, que eu esqueci. E um pouquinho de madeira de pinheiro para fazer a porta. Aí, pegando esses itens, a gente vai levantar o nosso castelinho de areia. E olha, eu vou te falar. Foi mais fácil do que eu imaginava levantar esse castelinho de areia. E o resultado ficou muito melhor do que eu imaginava. Eu amei ele. Ah, e vale lembrar que essa consola é da Prismate Moon. Eu não sei falar muito certinho o nome dela, mas ela é uma participante do Hermitcraft, tá? Agora vamos chamar o Apu para reagir a essa build, porque ele fez ela lá no Irmão da Dilma. E esse é o motivo do ter feito aqui no deserto para causar nostalgia nele, mano. Eu quero ver no que vai dar isso. Ô, ô, ô, LG, por que que eu tô... Parou, parou, você... parou, parou, parou, ó. Por que que eu preciso vir de costa? É porque você tem que ter a primeira visão, entendeu, Apu? É o seguinte, fica, fica parado, e não se mexe. Eu vou te matar. <risos> Não, calma. <risos> Ó, avô, é, você gosta de castelinho de areia? É, gosto. Você lembra de algum castelinho de areia no Irmandade 1? Lembro. Você lembra de algum castelinho de areia no Irmandade 3? Não. <coughs> Ah, não. <risos> da hora, né? Fala tu. Peraí, Gê. Peraí. Calma aí. Não, não é possível. Você mano, não fez isso. Apu, eu vou... Eu, calma aí. Apu, deixa eu te contar. Eu achei a criadora original desse castelo. Só que tinha uma coisa nesse castelo que a criadora não fez e você fez. Que era esta porta. Eu até repliquei a porta. <risos> calma, mano. Bem, nossa. É muito parecido. Parecido, LG, na moral. É, pô, você tá ligado que na época em que eu fiz esse castelinho da, de areia, eu não tinha o um mapa, eu não sabia como ele era. Só tinha uma imagem e eu fui recriando a partir da imagem. Ah, isso explica umas diferenças que eu notei. Mas, cara, muito doido, né? Ô, ô LG, vou te falar aqui. Uma, a principal diferença que eu percebi é hum. a torre. Tá invertida. Isso é bom ou ruim? Não, é, é indiferente. <risos> é, eu digo que, tipo, essa torre que tá aqui, se eu não me engano, ela era ali, entendeu? Tipo, era espelhado. ah. É, entendi, entendi. Que tá, mano? Legal, mas é né? muito parecido, vem. Então, top. ó, apu. Por... Aqui, agora, é a nossa base provisória. Aqui, a gente vai guardar itens tralhas. Que seria itens tralhas? Qualquer coisa que você precisa guardar, que você não quer organizar. Aí, quando a gente for fazer as farms, as outras construções, e deixar essa vila mais bonita, a gente vai vindo pegar aqui os recursos, tá bom? Ah, ok. Então, eu... aquele templo que eu tinha construído lá, não vai servir para guardar baú mais, né? Nós vai fazer alguma farm muito boa nele. Ah, Por tá, sinal, Abu, eu quero eu... falar uma coisa. Eu vou fazer uma das farms. Tá, ok. Oh, mas deixa eu te fazer um, um observação aqui, eu não sei se você lembra, mas bem centralizado aqui tinha uma coisa especial. Tá, é. eu lembro que tinha uma coisa assim, mas o que, que tem? Então, você lembra, né? Vou pensar no seu caso, vou pensar no seu caso, mas olha, <risos> na Irmandade 1, eu me sentia muito mal que minha fornalha industrial era uma tralha, então vou fazer uma boa dessa vez, tá? <risos> <risos> tá bom, tá bom, eu não acredito, vai, é nóis, é né? nóis.